Celso, por que eu não sou escolhido? Por que eu nunca sou contratado? Oi, eu sou Celso Dias da Benchmark, seja muito bem-vindo a este canal Vida de Propagandista, o canal mais completo do país sobre a profissão propagandista, sobre a indústria farmacêutica, com dicas de vendas, entrevistas, liderança e muito mais. Então talvez hoje você vai entender muito mais claramente o que pode estar sabotando aí esse teu sucesso, esse teu avanço e até mesmo contratação, o tão desejado do ingresso da indústria farmacêutica. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Você já é inscrito aqui? Então vem aqui embaixo, rapidinho, só clica em se inscrever e também passe a nos seguir. Tá? Clica aí no sininho para não perder nenhuma novidade desse canal, para ficar ligado em todos os vídeos que a gente lança por aqui, que tem ajudado pessoas no Brasil inteiro. Esse é o feedback que a gente recebe sempre. Tá bom? Já se inscreveu? Bora então? Então, beleza. E aí, Celso, o que, que acontece, cara, que eu nunca sou escolhido, porque eu participo e às vezes eu recebo um feedback, e, às vezes não, mas o que está acontecendo? Bom, a verdade é que se você me acompanha mais tempo, você sabe que eu sempre digo, a indústria é um mundo, é um universo, né? e cada laboratório uma empresa tem suas culturas, tem suas estratégias e tudo mais. Mas fato é que se você está participando de vários processos e não está avançando, pelo menos duas coisas aí estão acontecendo. A primeira é positiva. O seu perfil tem sido interessante para os gestores a ponto de eles te convidarem para o processo seletivo. Parabéns, isso é ótimo. Então o seu currículo é atrativo. Mas existe a seg o segundo ponto que é, no processo seletivo você não tem conseguido se destacar ao ponto do gestor entender que você é a melhor opção. Talvez você seja bom. Mas talvez ele não entenda que você seja a melhor opção diante das opções que eles têm à disposição. E aí esse segundo ponto se desdobra em vários outros aspectos, tá? Como, por exemplo, será que qual tem sido o seu nível de conhecimento sobre a profissão, sobre o setor, sobre o laboratório para o qual você está participando do processo seletivo dele? Sabe? Qual que tem sido o seu o seu autoconhecimento, tá? Você tem se conhecido o suficiente para saber quais são suas principais fortalezas, quais são os seus pontos de melhoria e tem traçado aí um plano de ação para se desenvolver nesses pontos? E o que acontece? Muitas vezes o gestor, ele pergunta, ele quer conhecer, saber o quanto você se conhece e ele mesmo faz uma leitura e muitas vezes não casa o que ele vê sobre você com o que você diz ser. E aí, com certeza, se isso está acontecendo com você, você realmente não vai avançar no processo seletivo para a indústria farmacêutica. Pode também ser uma questão de gestão emocional. Pode ser que você não consegue ficar tranquilo, calmo, para poder passar tudo que você tem no momento da entrevista. E isso pode invalidar, sim, a sua contratação, porque... O gestor ele não é obrigado a apostar na dúvida. A oportunidade que ele tem para te conhecer é ali, naquele processo. E sim, é possível trabalhar isso, é possível desenvolver esse lado de gestão emocional, que também é tão importante para o propagandista no dia a dia da profissão dele, porque ele visita médicos e pessoas que costumam ficar nervosas na frente desse profissional, que é extremamente exigente. Então são vários fatores, dentre eles esses que eu pontuei aqui, Podem sim estar sabotando aí o seu ingresso, você ser escolhido entre os profissionais que estão ali participando daquele processo seletivo. Tá bom, Celso, mas como que eu desenvolvo isso? Olha, eu costumo dizer que a autoconfiança vem do conhecimento e também do autoconhecimento. Então, adquira essas questões de conhecimento e autoconhecimento. Vá além, não fica só no raso, entende mais sobre a indústria farmacêutica, pesquise, sabe, para você entender quais têm sido as mudanças que a indústria farmacêutica tem sofrido, para onde ela está caminhando, com detalhes, quem são os principais laboratórios e aquele laboratório em questão, né, qual a história dele, quais são as visões, a visão, a missão, os valores que ele defende e o quanto que esses valores têm relação com os seus valores. Né? É preciso se conhecer também e, se possível, invista sim em qualificação, invista em autoconhecimento Invista em, em preparação para o setor no curso sério, como por exemplo o curso da Benchmark. Não é o único curso que existe no, no mercado, mas se você está aqui gostando desse conteúdo, se você tem nos acompanhado, então fica mais fácil de fazer essa decisão, de vir com a gente e conhecer o que, que tem do outro lado. Tá bom Celso, mas tem gestores que me desaconselham, não recomendam que eu faça curso, porque dizem que isso não vai ser determinante para eu ser escolhido ou não tudo bem isso é uma verdade não é o curso em si que vai te validar o pro processo é a preparação é o desenvolvimento que um curso sério é capaz de entregar para você para você ser este melhor profissional dentre as opções que o gestor tem e isso ele não pode discordar de fato você pode se tornar esse profissional se você se preparar para isso, tá? E o meu conselho para você, se você já ouviu esse tipo de recomendação, seja de um gestor ou de um representante, é que você compartilhe inclusive esse vídeo com ele, para que ele dê a opinião sobre este conteúdo, tá? Porque de repente ele não conhece proposta de alguns cursos, como. O curso da benchmark, isso pode sim mudar a visão dele sobre essa questão de preparação, tá bom? Então a minha recomendação para você é, invista sim em você, no seu preparo, na sua qualificação, para isso que você chama de sonho, e transforma esse sonho num grande objetivo para sua vida. Antecipe, como diz Tony Robbins, antecipação é poder, isso é fato. Tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado você. E se ajudou, cara, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, né? compartilha com o seu amigo que precisa também ter acesso a essa informação. Porque, sim, fazer o bem a gente sempre ganha muito quando faz isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso para você!